Sim. Não, agora, sim, E agora ouvi é que outra vez. E agora ouvi é que outra vez. Confira, por favor. Que tens o som em baixo do outro lado. Deixa de ouvir, sim. Deixa de ouvir. Ok. Obrigado. Parece que voltou a subir. Ah, sim, deve ter sido alguma coisa automática. Bem-vindos, bem-vindas. Olá, Cátia. Obrigado, bem-vinda. Obrigado por estares aqui. Obrigada, eu? Hum, olha, Ana Ferreira também está a juntar a nós no Instagram. Olá, Ana. E obrigado aqui, entretanto, se vai começando a juntar também no Facebook. Já sabem que estão à vontade para partilhar. Partilhar nos vossos perfis, partilhar com algum grupo de amigos. E já agora digam o som do nosso lado. Está a chegar bem ao vosso lado? Escrevam que está tudo ok com som. Ponham um thumbs up, alguma coisa que ajude ajuda, nós temos aqui um feedback de como é que está o som, pode ser? Uh, aproveitando a onda, podem também escrever de onde é que nos estão uh, a ver, de onde é que nos estão a assistir. Uh, se estão, uh, podem escrever a cidade, podem escrever o país onde estão neste momento e assim temos uma ideia uh, até onde é que esta nossa conversa vai chegar. Obrigado por isso. E com hoje temos então a Cátia Pedro, a Cátia que eu conheço já há alguns anos, ora bem, 2010, por aí, já, já fizeram 11 anos. Um, a Cátia fez logo a seguir a mim, talvez uns seis meses, menos de um ano, fez logo a seguir a mim o, o Practitioner, a Formação e a Certificação Internacional Practitioner de Programação Neurolinguística, uh, e eu estava na equipa de assistentes, na altura, Uh, a ajudar, a apoiar a entrega do trainer do Pedro Vieira, na, na Live Training, e foi lá que a primeira vez. E eu pensei, ui, vou fugir para o outro lado da sala. <risos> <risos> tá, tá, tá, tá, Tem que ter ali esse efeito nas pessoas. Está lá a energia desta <risos> mulher. Brincando, brincando, brincando. Não, não, estás a falar a, <risos> a, falar a, a sério, estás? Uh, mais ou menos, uh, eu vou dizer que fui para trás de uma mesa ou de uma cadeira, pronto. Ok, não foi mal, não foi mal de todo. Não, uh, sim, eu tenho assim feito. Curiosamente, na altura, como naturalmente estava na equipa para vos servir e ao, ao grupo que estava lá, um maravilhoso grupo nessa altura, lembro-me de muitas pessoas que nos acompanharam nessa, uhum. nessa jornada. Um, lembro que muitas vezes estava por mim, e tu sabes, e outras pessoas vão saber isso mais tarde, estava por mim em terceira posição. Tipo, oh, que olha como é que a dinâmica deste grupo está a acontecer, olha como é que esta pessoa está a fazer o exercício ou a passar pela experiência. E foi mesmo, mesmo muito bom. Uh, com tudo isto, isto um, parece-me que uma das experiências mais uh, saudáveis e mais interessantes é também poder aprender com os outros. Uh, e Fabrício, eu também me de te convidar, não só pelo teu percurso, pela tua experiência, claramente te reconheço. Olá, Andréia. entrou agora no Instagram. Isso depois no podcast mais tarde. Quem ouvir o podcast de noutra altura vai ser engraçado surgirem assim uns Muito cumprimentos no meio, do, no meio da conversa. Um, dizia então que uh, claramente te reconheço a capacidade de fazer outras escolhas e o percurso de vida que tens tido. Uh, a Cátia Pedro hoje em dia trabalha principalmente como coach e como trainer de Programação Neurolinguística especializada em novo código da, da PNL, da Programação Sim. Neurolinguística, já com trabalho internacional, desde Escócia, Itália, através de uma parceria que estava estabelecida através de Itália. Uh, se bem me lembro, na Escócia foi com adolescentes para aprender e interiorizar oh, de uma outra forma a língua inglesa. Sim, foi. De, dos italianos que eu conheço, uh, muitos dos que eu conheço dos que eu observo desde também quando lá viajei, uh, têm alguma dificuldade em assimilar o inglês, uh, mas depois daqui a diante podemos falar um bocadinho mais sobre essa duas experiências. Sim, sim, foi um projeto posso... muito giro e posso partilhar, porque foi das experiências mais interessantes que eu tive um, e como aplicar técnicas de PNL num processo de aprendizagem de uma língua e foi uhum. muito giro, muito giro. Boa, sim, posso partilhar. Posso... Ainda bem. E hum, é claro que hoje em dia fazes isso e ainda tens estado muitas vezes nos últimos anos, nos últimos talvez 5, 6 anos, eh, também como assistente, como elemento, parte da equipa mentora eh, que acompanha o John Grinder, a Carmen Bostek-Sancler e o Michael Carroll nas formações e certificações internacionais da ITA, eh, da Academia de Trainers de PNL. Uhum. Eh, e também eh, começaste eh, há uns meses, não sei se já há um ano, começaste uma parceria com uma colega tua na Índia, também já vamos lá sim, chegar, é, sim. que aconteceu essa ponte e esse trabalho está a acontecer. Entretanto, a Cátia Pedro, para quem não sabe, tem um passado muito peculiar, que ela começou a trabalhar bastante, diria, jovem para os padrões dos últimos 10, 15 anos, Uh, começou a trabalhar por volta dos 19 anos, eu bem me lembro, na área de fitness, não? a Kátia, com toda a energia, uh, foi ainda aumentar a energia não. dela para dar aulas. Não, não. Engraçado, se, se me permitires, se permitires me ah. interromper rapidamente, Sim. eu antes de entrar na área do fitness, uhum. um, antes de entrar na área do fitness, eu era extremamente tímida, extremamente reservada. E foi no fitness, quando aprendi a dar aulas de grupo e estar em frente das pessoas... Estou a falar a sério? Era extremamente... Claro, Sim. E foi o fitness e foi as aulas de grupo que, uhum. que, me, que me convidaram uh, uhum. a, a ser mais extrovertida. E a dançar e dar as aulas e explicar com como fazer aula, etc., foi o que me permitiu um, abrir Sim. mais esse meu lado extrovertido porque eu era bastante tímida e bastante reservada. Muito bem. Isso agora leva-me à curiosidade de, uh, depois dele de conhecer com a PNL ela Programa na linguística e o trabalho internacional Sim. que faz hoje como, como trainer e não só, um, percebo, então, algumas outras escolhas também pelo meio, mas também já lá vamos Sim. chegar. A Cádia e Olá. Pedro, depois de 20 anos, principalmente dedicada como personal trainer, como uh, professora de aulas de grupo desde pilates, uh, dança, se bem me lembro, onde também entrou aí o hip-hop, onde sim. também conheceste algumas personagens, que por exemplo, uh, personagens de profissionais, de artistas, de profissionais da área, por exemplo, de, de, uma, de um grupo de dança feminino, se bem me lembro, das Orchidance? Sim, a Leo e a, P a Pini, sim. Sim, elas okay. elas elas eram alunas, não, isso já aparece há tanto tempo. Sim, elas eram alunas, eram alunas do ginásio Sim. Clube Português, quando eu dava uhum. aulas lá de pop e elas eram alunas. Muito bem, muito bem. E em todo este naturalmente, como cada um de nós, com, com desafios pessoais e desafios na, surgindo na vida, um, a Cátia começou a se interessar e ter uma, uma grande enorme curiosidade pelos mistérios da mente humana, do comportamento humano e, particularmente, da mudança. Como é que criamos mudança no comportamento humano, de uma forma sustentável, ecológica, isto é, atendendo ao sistema, a todo o contexto e aos elementos envolvidos, Hum, e também a partir daí, como é que a pessoa pode assumir uma responsabilidade e liderança pessoal para realmente criar escolhas de qualidade na sua vida. Hum, antes, nós podemos falar muito mais e, particularmente, hoje em dia, a Kátia, como está mais dedicada à área do fitness e tem de se dedicar também a acompanhar, por exemplo, uma equipa de rugby e atletas e profissionais de paddle, para os quais é muitas vezes requisitada como coach, hum, já fez várias formações de... Hum, ao longo do, da, da vida. Ultimamente eh, começou também uma parceria com a My Coaching Partners da Lausanne na Suíça eh, que de pouco a pouco se vai desenvolvendo e eh, pelo menos em Portugal já entregou eh, quatro, cinco. Com, quantas formações, certificações Sim. de PNL? Eu Vou entregar a quinta. Vais agora entregar a quinta. Sim. Então se vais entregar é porque está para acontecer brevemente. Sim, vai. vai. Era hum. para ter sido por acaso. Hum. Fim de semana passado, era para ter começado, mas por causa do, do lockdown, pronto, tive que claro. adiar o um mês e vamos iniciar no, em dia 17 de abril. É a Muito quinta bem. certificação internacional, sim. Muito bem, ótimo, ótimo. Já vamos falar um pouco mais sobre isso também. E, entretanto, há cerca de dois anos fundaste a Coaching. Coaching. Foi há três. Foi há três? três, ok. Há três anos. Acho que há três fundaste anos. A como tua marca pessoal uh, para entregar e, e entregares a missão e fazeres a missão que tens a que tu tens dedicado. Uh, Deixa-me começar por perguntar isto. Uh, aliás, tu nasceste no Canadá, certo? Tô, Toronto. Certo. É isso? Toronto. Nasci okay. em Toronto. Exato. Como é que alguém que nasce em Toronto e passa por todas as vicissitudes da vida, vem viver para Portugal, que faz o percurso que tem, como é, como é que alguém, e mais ou mais como é reservada e tímida, como tu descreveste? Como é que alguém primeiro chega à área do fitness e okay. chega, chega há três anos a fundar a Coaching e porquê? Okay. Como é que é isto. O, ok, um, os meus pais são portugueses, imigraram uh, uhum. no início da década de 70 para, para o Canadá, uh, o meu irmão nasceu cá uh, uhum. e a minha mãe depois junta-se ao meu pai que que foi primeiro junto a só meu pai e eu nasci lá uhum. um, e depois uh, vivi lá até aos 11 anos e é engraçado porque a comunidade que no Canadá em que vivia era uma comunidade muito grande açoriana um, e é, os meus pais eram um dos poucos que eram do continente e o que era engraçado das famílias à nossa volta, que eram dos uhum. Açores eles iam, iam a família toda, os avós, os netos havia... O, o núcleo todo familiar muito perto, a viverem muito perto um dos outros. O que não acontecia com, com os meus pais. Eu, os meus avós estavam em Portugal os meus primos e os meus tios estavam todos em Portugal e então eu acho que os meus pais sentiram a necessidade de, um, de vi, voltarem para Portugal para voltar junto da família porque honestamente fizeram-me bastante a falta naquela fase e aos 11 anos voltaram para Portugal e que para mim foi a melhor coisa que decidiram fazer porque eu adoro um, adoro viver em Portugal, adoro a cultura portuguesa, adoro a história de Portugal, adoro comer, o vinho, gosto muito de tudo que seja português. E aos 20 anos não tinha a nacionalidade portuguesa. Um, o meu pai, os meus pais decidiram que seria uma decisão minha. E então, aos 20 anos, como decidi ficar em Portugal, um, decidi ficar em Portugal, uh, uh, pedi a nacionalidade portuguesa e neste momento tenho dupla nacionalidade. Mas é engraçado, utilizo o passaporte português. Vou, quando, a única vez que eu voltei ao Canadá, depois de ter saído, para ver o meu sobrinho, que o meu irmão está a viver lá, a única vez que voltei foi com o passaporte português, não foi com o passaporte canadiano, porque sinto-me mais portuguesa do que propriamente canadiana. Claro, claro. E com, com tudo isso, como é que se dá a tua entrada? Na área do fitness? Ok, you, you, então, mais, mais do que isso, a minha curiosidade é, há aí um, há um movimento, e há aí uma escolha para entrar na área do fitness e há também uma escolha para fazer a transição para trabalhar como coach e trabalhar como trainer de PNL hoje em dia. Um, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Um, quando eu tinha 19 anos, um, uhum. e foi quando eu comecei a fazer muito exercício físico, devido Sim. ao facto de sofrer de bulimia. Eu fui bulímica dos meus 19 aos 23 anos. E uma das características da bulimia é passar muitas horas no ginásio. E eu passava Sim. muitas horas no ginásio. Eu estava das 5 da tarde até às 8, 9 da noite. Eu fazia 4, 5 aulas seguidas, desde hip-hop, aeróbica, step, a ginásio, musculação... Um, e então eu tinha uma necessidade de queimar essa energia toda que eu tinha acumulado um, e que foi, eu costumo dizer que a bulimia deu-me duas coisas, deu-me deu o fitness, deu-me uhum. a paixão pela área do fitness uhum. um, e deu-me o gosto de cozinhar, porque eu passava horas e horas a cozinhar. Como estava constantemente a pensar em comer, que era outra das características que eu tinha em Sim. relação à bulimia, um, eu gosto muito de cozinhar e então uh, tive esse período dos meus 19 aos 23 com bulimia uh, uhum. depois obviamente procurei acompanhamento uh, acompanhamento psicológico foi quando eu comecei a fazer psicoterapia uhum. tinha eu 21 anos porque tinha consciência uhum. que estava com, com uma questão e que precisava de ajuda externa e foi quando eu procurei um, a psicologia, a psicoterapia. E estive uhum. acompanhada durante o um ano e meio. Aos 23 anos, devido a fatores que aconteceram durante esse processo de psicoterapia, de psicoterapia, desculpa, uh, parei de provocar o vómito e, e não tive aquela necessidade de, de, de, de, das características da bulimia. O que aconteceu foi, deu uma paixão enorme pela, pelo fitness e tirei a uhum. formação específica na área do fitness para dar aulas de grupo. E que foi... Se me perguntarem a coisa que eu mais gostei de fazer uh, na minha vida, foi dar aulas. Sim. Amei dar aulas. É, Adorava sim. dar aulas. Sim, o que é, sim. Que, que é que tinham as tuas aulas para adorares dar aulas da maneira que fazia? Era as pessoas. Um, eu lembro que comecei a dar aulas no ginásio clube português. Um, uhum. E era um bocado trapalhona, porque eu era muito... Eu, como era muito tímida e reservada e era um bocadinho trapalhona e insegura, não sabia bem o que estava... Achava eu que não sabia bem o que estava a fazer. Hum. E foi engraçado que foi exatamente esse meu lado meio trapalhão e meio brincalhão que as pessoas mais gostavam. E a minha aula ficava cheia por por esse meu lado mais... De... É, ela é como nós. Ela não... Ela, ela hum. tem aquele lado mais... Hum... Natural, mais humano, vai assim dizer, não é aquela professora à frente da, da, da sala. E hum. como eu tinha essas características, um, as pessoas gostavam e então naturalmente as pessoas iam à minha aula. Então estão a ouvir o meu cãozinho, <risos> não Está aí um, um dos. Do, tá um tá okay. um <risos> é o puto. É o puto. Passa a falar comigo. Ah. Um, e pronto, e foi a forma como eu entrei no área uh -huh. do fitness. Sim. Um, depois disso, dei aulas de grupo durante vários anos, só aulas de grupo, e depois tive o convite de trabalhar no Norte, na altura trabalhava no Home's Place, uh, tive o convite de trabalhar no Norte, no uh -huh. Home's Place do Norte, um, e aí sim comecei a dar uh, personal training, que também gostava, gostava bastante, mas a minha, acho que a minha verdadeira paixão foi dar aulas de grupo. É um, e pronto... Estive, vivi três anos e meio no Porto, que mãe uhum. a grande cidade do Porto, foi, foi uma experiência muito, muito uhum. rica, e quando cheguei aos meus 32 anos, percebi uhum. que havia padrões em mim, principalmente uh, com a, em relação à minha mãe, uh, uhum. questões que... A psicoterapia tinha ajudado a perceber o porquê. Uhum. Uh, agora, eu tinha a falta de como é que eu consigo comunicar melhor com a minha mãe. Como uhum. é que eu consigo melhorar significativamente a minha mãe. Ok, já tinha feito o processo de aceitação, já tinha feito o processo uhum. de, de perdoar, seja ela, seja a mim, o que fosse para, para perdoar. Agora, continuava com desafios em comunicar com ela. E um, eu queria melhorar isso significativamente. Uhum. Uh, ao contrário de, de, calhar, de outras pessoas, eu gostava da minha profissão como PT, eu gostava uhum. da minha profissão como, como uh, instrutora de aulas de grupo, não foi, a minha mudança não foi por causa de, de não gostar de, de fazer isso. Um, senti que havia uma falha de competências em comunicar com, mais especificamente com a minha mãe e com algumas pessoas que eram próximas de mim e foi quando eu comecei a procurar coisas fora da psicoterapia porque depois voltei a fazer um período outra vez com um, voltei a fazer sessões de psicoterapia que ajudaram-me bastante mas uhum. senti a falta de algo que era como é que eu lido com isto como é que eu dou a volta a isto como é que eu comunico uhum. melhor com, com pessoas que são próximas de mim e, e foi aí que encontrei o coaching uh, a primeira fiz a certificação de coaching depois uhum. fiz o Practitioner, foi quando eu te conheci a ti. Depois do meu Practitioner, fiz o meu Master Practitioner em PNL. Depois de uma Master Practitioner, senti que queria mais. E foi engraçado, cada vez que eu terminava uma formação, ficava com a sensação, ok, eu não sei nada. Não sei nada, tenho mais livros para ler, tenho mais sítios para ir, uhum. tenho mais pessoas para conhecer. E sempre tive a necessidade de continuar a minha formação. Uhum. Um, e aí segui para o Trainers Training, e aí sim tive que sair do país, uh, fui para fora, foi, foi onde eu encontrei a NLP Academy. Foi, foi, foi uma mudança significativa na minha vida, isto foi há seis anos atrás. Um, quando eu fiz o Trainers Training, uh, conheci o John, o John Grinder, o co-criador da PNL e do Novo Código, conheci a Carmen, uh, e, e foi tudo através da NLP Academy. E aí a mudança foi significativa. As, as técnicas, as competências, um, aquela coisa de dar mais escolha sem impor, sem haver hum. imposição, em que podemos hum. fazer uma sessão e não precisamos de entrar na história, foca-se só estrutura, o como especificamente é que tu vais dar a volta à, à situação. E aí, um, aí houve uma mudança significativa na minha vida. Continuei na área do fitness, porque na altura a minha intenção estava longe de ser coach, um, uhum. e depois comecei-me a perceber do impacto que eu tive em mim e a mudança que eu tinha, tinha feito ao longo destes 12 anos na área do desenvolvimento pessoal e achei, ok, se calhar consigo fazer isto a nível profissional, se calhar eu consigo ensinar as outras pessoas a uhum. aplicarem estas técnicas de forma eficaz e haver uma mudança na vida delas. E o, e o que foi, para mim, impactante na PNL foi a simplicidade da estrutura. Hum. E, e, e uma das, um dos primeiros pensamentos que eu tive quando fiz o Practitioner naquela altura, em 2010, foi que é que não me ensinaram isto na escola? Hum. Tinham-me poupado bastante bastante tempo, pelo menos em, em certos aspectos. E... E foi quando eu decidi, há três anos atrás, criar a minha marca e dar, dar especificamente formação da PNL. Uhum. Um, para mim dá-me mais gozo dar formação do que propriamente... Adoro dar sessões de coaching uhum. uh, e, e faço, isso, faço isso regularmente. Adoro mais dar uh, a certificação. Eu gosto de ensinar as uhum. pessoas a serem independentes e a utilizarem as técnicas de forma eficaz... Um, e, e bastante um, precisas na, na aplicação da técnica. E isso foi a é. razão principal que, decidi, que, que eu decidi criar a minha marca para poder dar as certificações. Muito bem, muito bem. Uh, percebo que realmente as pessoas são para ti um diferencial e algo que, pelo qual continuas. Uh, e realmente a questão de criar escolhas, uh, praticamente sem imposição, sem dar conselhos ou sem impor... Uh, Algo, sim, alguma ideia pré-concebida que vem do nosso ponto de vista, que vem do, do que muitas vezes se chama do nosso mapa-mundo. Um, quando falas de uh, ajudar as pessoas e delas ficarem independentes, né, com as competências, as ferramentas, o que, o que as vai ajudar, um, estás a falar não só de comunicação com os outros, mas também de comunicar connosco próprios. Sim, e como falaste sim. aí também de. Aplicaste contigo, uh, eu lembro de uma sim. vez partilhares que. Uh, cerca de um ano, um ano, quase um ano e meio, que andaste a praticar particularmente uma, uma ferramenta ou uma, um exercício que algumas pessoas conhecem como The Healer Within, o curador interno, outras pessoas conhecem como o consultor interno, uh, o médico interno. No fundo será uh, aquele esquema original, aquela blueprint, não é? Uh, do nosso Sim. sistema, do nosso orga organismo humano. Sim, um, que uma grande intenção e um grande uh, impacto, e efeito desse exercício, é a pessoa aprender mais sobre o seu corpo e comunicar com as sensações do seu corpo. Yeah. Uh, na ideia e na, se quisermos no, uh, na metáfora, no exemplo, que o corpo está sempre a comunicar connosco, uh, através das sensações, dos sintomas que vamos nos apercebendo, e quanto mais a ligação interior e quanto mais conseguimos interpretar essas sensações que o corpo manifesta, okay. com outra eficácia, com outra rapidez, podemos dar resposta, podemos atender à situação que está a pedir Sim. atenção. Queres partilhar só um pouco como é que foi essa tua experiência, que depois, pelo que eu percebi, é uma parte do que te leva a querer uh, mostrar e ajudar outras pessoas para fazer o mesmo com elas? Sim. Um, eu cheguei ao Trainer's Training um, uhum. e quando ouvi o John a falar sobre o Healer Within, um, não tinha a mínima noção do que é que ele estava a se referir. Uhum. E ele só falou, eu, eu não cheguei a ver a demonstração que ele fez nesse ano, uhum. eu só vi no ano a seguir. Ele falou... E eu fiquei com a polguinha atrás da orelha, assim, o que é que ele está a falar, o que é que é isto do healer within, o que é que é isto dos sinais, uhum. uh, que ele falava bastante nos sinais, uh, que é ensinado no Practitioner como o end-step reframe, como o um enquadramento em um seis início, passos. uma transição. Sim, Sim. exatamente, que é, o passo, é, o, é a técnica que faz a transição entre o clássico e o novo código. Uhum. E o, eu não sabia o que era. E eu assim, ok. O que é que é isto? E quando cheguei a Lisboa, uh, há um vídeo do John no YouTube, uh, e quem quiser, pô, recomendo a ver. Met John Grinder, NLP Academy, uh, Healer Within, e tem acesso ao vídeo. Uh -huh. um, e eu vi o vídeo 25 vezes numa manhã. Como, porquê? Porque não havia um manual com os passos. Não havia. E então, porque eu anotei bem. e como o John, para quem conhece o John, o John tem uma forma muito peculiar, de muito específica, não é peculiar, muito específica de falar, eu estive a escrever os padrões linguísticos e os comandos que ele estava um, a dar no exercício. Uhum. E então escrevi aquilo tudo, vi o vídeo, revi o vídeo, porque nem sempre à primeira eu percebi o que é que ele dizia, um, e depois um, disse, Ok. E agora, isto é tudo muito bonito, tem os passos, mas o que é isto? Como é que isto hum. funciona? Hum. E um, decidi aplicar em mim. Apliquei em mim, um, com resultados que me surpreenderam, e um, admito isto várias vezes que, inicialmente, quando fui introduzido ao Healer Within, ou quando foi-me apresentado o novo código, eu estava muito cética em relação à, à sua eficácia. Um, tive foi a curiosidade para experimentar, e, uhum. e isso foi o que me levou a passar pelas experiências e ter, ok, isto funciona, isto funciona em mim, agora vamos ver se funciona nas outras pessoas. E durante um ano e meio, um, pratiquei esta técnica dos sinais e do Healer Within, durante todos os dias, durante um ano e meio, apliquei em mim, até o ano a seguir, que eu fui fazer de assistência numa, numa certificação. E para meu espanto, uh, sem me perceber do que é que estava a acontecer diariamente, foi mais após, comecei a perceber um, mudanças no meu corpo. Hum. Mudanças uh, na minha capacidade de detectar quando é que eu ia ficar doente, antes de ficar hum. doente. E esses sinais são sinais normais, que chamamos SOS signals, Spontaneous Occurring Signals, são sinais espontâneos que o nosso corpo nos dá, naturalmente, uhum. tipo quando temos fome, quando queremos ir à casa de banho, o nosso corpo uhum. avisa-nos, atenção, há aqui uma coisinha que é para fazer. Um, e estes sinais que o nosso corpo nos dá naturalmente, são utilizados de uma forma bastante eficaz no, no novo código. Uhum. E... Para o meu espanto, eu comecei a ter uma noção da forma como o meu corpo funciona, que eu não tinha antes, e tinha trabalhado 20 anos quase na área do fitness, com o meu corpo. Ah, e posso dar um exemplo muito prático. Um, eu durante não sei quantos anos tive uma tendinite no ombro e uhum. trabalhava, o meu corpo estava-me a avisar, agora sei que estava-me a avisar nitidamente para parar, e não. E eu tenho colegas meus que fazem exatamente o mesmo que eu fazia, que era, nós trabalhávamos sobre esforço, nós trabalhávamos com dor, nós trabalhávamos uhum. um, a, a prejudicar o nosso corpo. E o nosso corpo estava -nos a nos avisar, atenção, está aqui qualquer coisa para fazer, presta uhum. atenção ao que é que está a acontecer. E foi engraçado que nesse ano e meio, um, a transformação que eu tive... Uh, em termos, não foi em termos de físicos, foi significativo, mas a transformação na capacidade que eu tinha de detectar coisas no meu corpo antes uhum. delas acontecerem, por exemplo, em termos de saúde, tipo, ok, estou a sentir isto, ui, o que é que isto poderá? E poderá-me estar a dizer, ok, se calhar tenho que tomar alguma suplementação, ou se calhar tenho que ir fazer análise, ou se calhar tenho que ir marcar uma consulta no médico para uhum. ver o que é que está em falta, em termos práticos. E então, deu um conhecimento uh, do meu corpo que eu não tinha. E o que é irónico é que eu trabalhei na área do fitness durante 20 anos e trabalhava com o meu corpo. E muitas vezes ignorava os sinais, muitas vezes, eu daria 3 quartos das vezes, eu ignorava os sinais que o meu corpo me dava. E o Healer, o, o, o novo código, permitiu um uhum. autoconhecimento mental e físico. E a uhum. infelizmente... E, e não sei se concordas comigo ou se tens a mesma opinião que comigo, podes dizer, como é óbvio, um, há aquela ideia que a PNL ou o coaching é uma cena muito mental e que está ligada à parte mental. E está. Hum. E, não só. e hum. não só. Ela não está só ligada à parte mental, também há uma parte do corpo e o novo código foca bastante o corpo. Os sinais uhum. sinestésicos que o nosso corpo nos dá em conjunto com, com, com a nossa mente. E então há um trabalhar de um todo, uh, que na minha opinião é bastante eficaz. Sim, sim, claro. Lembraste-me quando estive uh, com o Mário Grabner e o Patrick em Viena, tu, tu conheces os dois, eu tive sim. a fantástica oportunidade de estar numa equipa a ajudá-los e ao John Grinder, na altura era só ele a entregar, juntamente com o Mário e o Patrick, uhum. um, e uh, pelo menos 5 dias de 10, 5 dias foram exclusivamente para profissionais de saúde. É isso, total para profissionais de saúde, qualquer que fosse a variante, qualquer que fosse o, o trabalho específico. E uma coisa que realmente me espantou é como é que tão poucos profissionais de saúde têm acesso a conhecimento e a ferramentas, a competências a este nível, e ao mesmo tempo a abertura daquelas pessoas e a, e a vontade e o querer aprender mais, porque eu, eu posso saber mil e um, mil e uma definições, eu posso, posso saber mil e um livros, posso ter tido mil e uma formações numa determinada área de saúde específica e, na mesma, uh, estas competências que estamos aqui a falar uh, muitas vezes estão ausentes, porque às vezes a aprendizagem que a pessoa recebeu é puramente mental e esquemática e de como é que as coisas funcionam e se interligam e como é que se podem resolver quando é necessário. Um, Obviamente também quando é que é, quando é que, como é que se podem prevenir, obviamente, uh, e estas competências e este trabalho a este nível é muito mais de ajudar a pessoa a ligar-se à sabedoria que o corpo já tem, não é? O, o, se nós, é aquela noção de se o corpo fizer, se temos um corte no corpo, o corpo uh, autorregenera-se e cura-se. Uh, se pudermos, com casos mais graves, dar um apoio suplementar um apoio extra, uh, tanto melhor. Não é? uh, e Sim. eu fiquei deliciado com os exemplos que o John Greener trouxe, fiquei deliciado com o próprio trabalho que eu pude fazer com como participante. Quando falaste a tendinite, lembrei-me de um participante que, eu não sei a condição médica exata, não sei o nome, mas ele teria alguma atrofia muscular, pois tinha um braço paralisado, não mexia o braço de todo. Uh, eu lembro de não falar do acidente, lembro de falar dele de, de falar de um episódio na, na vida dele, uh, e depois fizemos um, um jogo de novo código, um exercício de novo código de fluir e de alta performance. E no caso, fizemos o de Ball, o de Ball com as bolas ténis. Foi por isso que eu também achei curioso se queira, uh, escolher a imagem para, para divulgar esta nossa conversa, a imagem sim, da adorei. bola ténis ali à frente ao campo. Um, e sim, eu realmente estava plenamente presente para ajudar aquela pessoa uh, com aquele jogo do Croydon Ball e uh, eu estava muito curioso com o que, que ia resultar dali. Uh, antes de eu lhe dizer para imaginar então, ele como tinha um braço imobilizado apenas usou o outro para apanhar e devolver a bola, as bolas. E um, antes ainda de eu lhe dizer, ele já tinha decidido que ia usar o braço em que tinha mobilidade mas quando fosse a vez isto agora passando à frente de uma forma muito rápida. Quando fosse a vez do braço imobilizado, o braço paralisado, uh, supostamente apanhar a bola, ele imaginava esse braço, mas literalmente apanhava com o braço que tinha mobilidade. Uh, no final, depois do, do off-break, ele pede para ir à frente do grupo todo, cerca de 60 pessoas ou o que era, Uh, e pediu ao John Grinda para ir lá dar o feedback dele depois do exercício uh, e ele basicamente colocou-se assim de lado colocando o, o ombro para a frente yeah. eu hoje de manhã acordei e deixem-me dizer que eu já faço yoga há algum tempo, já fiz não sei quantas sessões de fisioterapia não sei quantas sessões de acupuntura e tudo me ajudou uh, e eu hoje de manhã e mostrou o, o, o, a zona aqui da, da plata do trapézio do, do ombro uh, eu hoje de manhã Conseguia fazer isto e mexe o ombro para trás. Ele recuperou mobilidade, recuperou sens... ligações. Não sei em pormenor, e também não me interessa tanto de se são tendões, os microbúsculos ou o que é que pode ali ter, porque que é podia estar desativado e desligado. Todo o grupo, como exemplo prático, acabado de acontecer. É claro, com tudo isto, e para quem não aprendeu isto antes e para quem ainda não experienciou, às vezes isto parece um bocado estranho, parece Sim. um bocado de conversa da treta ou parece um bocado, não, não pode ser. Isso porque é que quando geralmente me perguntam o que é que é o novo código, eu digo, o novo código não se explica, faz-se. Hum e depois a pessoa a fazer o um, um exercício de não geralmente pular. sim, eu ando com duas bolas de ténis na mala nunca sei quando é que posso precisar das bolas de ténis ora bem, parece bem, parece bem olha, com, tu, com tudo isto diz-me uma coisa uh, e para quem nos está a acompanhar, quer agora, quer mais tarde aliás, falando nisso, uh, quem está aqui, obrigado mais uma vez por cá estarem uh, escrevam a cidade, o país de onde estão a assistir de onde nos estão a acompanhar e qual a pergunta com que ficaram daquilo que estão a receber, daquilo que estão a ouvir até agora, qual é a pergunta ou uma situação, exemplo, que querem partilhar connosco para nós podermos responder ou dar algum contributo? Pode ser? Comecem a escrever e nós já, até ao final da conversa, voltamos a vocês. E digam-me... Uh, há uma per pergunta curiosa que tem para a Cati, ou sobre o percurso, ou sobre o PNL, ou sobre realmente como criar escolhas. Porque em tudo isto estamos a falar de criar escolha. E criar reais escolhas uh, dá-me o teu ponto de vista, a tua perspectiva sobre uh, o que é que é realmente uma escolha, quando é que uma pessoa realmente sente que tem escolha uh, e quando é que não será propriamente uma escolha, não é? Quando às vezes... Um, ok. Uh, posso falar também um bocadinho da experiência das minhas sessões de coaching. Muitas vezes uhum. as pessoas chegam às, às sessões das minhas... Isto, isto é baseado na minha experiência. Uhum. Chegam à sessão de coaching com aquela sensação de que só tem uma forma de fazer uh, aquilo. Só tem um caminho para lá chegar ao objetivo. Uhum. Definiram um uhum. objetivo e só tem uma forma de lá chegar. Uhum. Um, e isso uh, acho que muitas vezes é o que cria... A tensão e o, e o stress e a ansiedade é porque, há, uh, porque só vem uma forma de fazer as coisas. Uhum. A escolha é quando, quando eu consigo mostrar à pessoa uh, na sessão de coaching que ela consegue fazer aquilo mais do que uma forma, consegue chegar ao mesmo resultado de várias formas. Uhum. Um, geralmente é três ou mais né? quando se diz que és isto ou isto, vais por aquele caminho ou por este Sim. caminho é uma ilusão de escolha não é? Okay. Uh, uh, para, para quem nos está a ouvir desenvolve um pouco mais o que é que queres dizer por ilusão de escolha um, se eu te disser vai por este caminho ou por este caminho as Sim. pessoas vão focar estes dois pontos uhum. e há outras formas de lá chegar e vou dar um exemplo uhum. prático Uhum. Eu moro perto do Arieiro. Uhum. Podes ir direto das oleias para o Arieiro. Podes descer a Alameda e dar a volta uhum. uh, e depois ir pela Almirante Reis para chegar ao Arieiro. Como podes dar um, a volta por trás e parar a Avenida dos Estados perto da Avenida dos Estados Unidos da América. depois subir e vais parar o Arieiro. Agora okay. depende. Como é que tu queres ir? Se queres ir mais rápido, se quiseres passear uhum. no parque, pelo jardim uh, e ir passe um passeio uhum. mais agradável, é mais longo, mas também uhum. tu queres passear, vais pelo, pelo parque da Bela Vista, por exemplo, um, se quiseres fazer mais exercício físico, visto que não há ginásios uh, a funcionar em Lisboa neste momento desces à Alameda, quer dizer, depois voltas a subir, mas podes descer à Alameda e depois ir para o Almeida de Reis, o caminho é mais longo, é hum. outra forma de lá chegar. E há mais formas de lá chegar. Sim. Agora, depende da intenção. E, mas se eu meter na cabeça que eu tenho que ir pelo das Olaias até direto para, para o areeiro, é só uma forma de lá chegar. E muitas vezes é a criar a tensão de que hum, há só um caminho. Há, há só um objetivo, não, tu podes ter outros objetivos um, e, e mostrar, e muitas vezes o que acontece, não sei se acontece contigo, é a pessoa chega à conclusão de que epá, nem, é, nem é este o objetivo que quer, não, não é por aí, não é por aí, não, não é isto. Um, e, e é a forma como nós questionamos a pessoa, uhum. um, e muito, quando, o que eu noto quando eu mostro à pessoa que ela tem, tem escolha. Uhum. Uh, tem mais formas de lá chegar, tem uhum. mais formas de comunicar, tem mais formas de apresentar, tem mais formas de, de sentir né? o seu uhum. estado emocional. Uh, pode estar num estado high performance, como pode estar uh, focada, como pode estar calma, como pode estar... Uh, ela pode escolher a forma como quer lidar com a situação. E é engraçado que... Quando pres... muito, muito antes de resolver a questão, porque muitas vezes as pessoas acabam por resolver a questão sozinha, não é propriamente uhum. na ação de coaching. Mas só, só o facto de eu conseguir mostrar à pessoa que tem escolha, parece que existe um, um release de tensão. A pessoa, em termos de fisiologia do corpo, há um relaxar, hum. há um... Oh, a sério? Posso fazer isto de outra forma? Não tenho que ir por aqui. Uhum. E outra, outra coisa que também mostra bastante a parte da escolha é o, uma coisa que eu falo bastante, que é o tenho. E, e uhum. o português gosta de utilizar muito esse verbo. Eu tenho que fazer isto, tu tens que fazer aquilo. Tu tens que, isto, tu tens que ir ao uhum. ginásio, tu tens que correr, tu tens que fazer dieta, tu tens que deitar às 8 da noite, tu tens que dormir 8 horas, tu tens isto. E tipo, a pessoa tipo, tenho... Ok? E o que é que acontece se não o fizer? Uhum. E é ensinar à pessoa que ela pode escolher não fazê-lo. Obviamente, há consequências pelas escolhas que faz e assumir a responsabilidade dessas escolhas uhum. e que pode escolher, outra, e pode escolher outra forma de fazer as coisas. E, e é engraçado que só o simples facto de mostrar que ela tem escolha normalmente é mais do que metade do processo feito. E a pessoa depois vai dizer: Ah, ok, eu consigo fazer o resto sozinho. E eu assim, ótimo. Sim, ótimo, ótimo. Parece-me que será a Paula Colasso está a dizer que uhum. eu quero. Exatamente. Paula, Paula, não sei se conheces a Katy, mas se quiseres dizer o que é que queres, pode ser que a Katy ainda, ainda tenha uma pergunta para ti ou tenha um exercício para propor. Posso eu já dizer à Paula falar... que eu quero. Está ótimo, desculpa. Ótimo, ótimo, ótimo. Um, eu percebo que estás a falar e eu observo também muitas vezes que a pessoa realmente entra numa tensão interior entre uh, só tenho uma escolha, eu tenho de, e eu tenho de, do, do que eu tenho observado muitas vezes vem, obviamente, da experiência anterior, vem daquilo que a pessoa ouviu, vem daquilo que lhe contaram, do, do que ela recebeu na educação, uh, vem, do, vem de alguma experiência que ela, por algum motivo, ficou também limitada nas escolhas, e aquela que ela hoje conhece foi a que resultou antes, sem garantia nenhuma de que vai continuar a resultar. Mas como é aquela que alcança? Porque com a tensão de só tenho esta escolha. Por outro lado, quando tem duas, gera-se uma tensão interior um e um desgaste entre A ou B, não é? ou pela esquerda ou pela direita, e às vezes nem é um, Pro, nem procura a uma do é trabalho... Exato, exatamente. Eu ou procuro a promoção de trabalho ou saio deste trabalho. Uh, vou continuar em teletrabalho agora neste, nesta pandemia e depois da pandemia, um, ou vou voltar ao escritório e deixar ter este tempo com a família e ter o tempo para mim e fazer as coisas que eu quero. E entre tudo e esta tensão, uh, perceba o que dizes, quando a pessoa realmente percebe que tem mais escolha, existe um libertar de tensão, existe um, existe um outro... Uhum. Até notas uhum. no maxilar, na cara, uhum. na forma como a pessoa começa a respirar quando ela, quando ela percebe que pode fazer de outra forma. Sim. É incrível. Sim. E com isto, hum, sim, naturalmente, aqui podemos dizer que surge um dilema, porque a pessoa fica na dúvida e a hesitar entre qual, qual a escolha que toma. Uh, quando a pessoa realmente tem escolha, uh, o que é que ela pode fazer para criar escolhas de qualidade em que ela percebe as consequências envolvidas e assumo a responsabilidade de dada a informação que tenho dada a experiência, dada os recursos externos e internos que a pessoa tem disponíveis um, o, o que é que vês que aí é que ajuda a pessoa a escolher uma das escolhas de qualidade que ela encontra, cria dali para a frente? O que é que eu, o que é que eu faço nessa fase da de, de sound coaching? Geralmente crio tarefas tarefas uhum. simples uh, uhum. tarefas simples que a pessoa passa pela experiência, uhum. possa passar pela experiência para autocalibrar-se, auto, uhum. estar atenta àquilo que o corpo lhe está a dizer e a mente, uhum. para tomar a sua decisão. Ok? Uhum. Passar pela experiência. Um, e pode ser um exercício tão simples como posições perceptuais, que é colocar uhum. a pessoa nas outras duas posições ou uhum. três, ou quatro, dependendo da situação, na posição do outro, ter a capacidade uhum. de colocar-se no lugar do outro, está a, fazer, está a ter uma experiência diferente, não é? Uhum. Um, e colocar-se em terceira posição, que é aquela posição que está só a observar e está só a ouvir, mas com uma certa distância e a qualidade da informação uhum. muda, está a passar uhum. por outra experiência e, obviamente, a própria experiência que a pessoa está a passar naquele momento. O que é que acontece? Temos aqui três experiências já é uma forma de decidir mais equilibradamente uhum. o que quer fazer com este exercício e que se faz perfeitamente numa sessão de coaching. Por Sim. exemplo, por exemplo Sim, se, a claro. pessoa, se a pessoa está indecisa entre trabalhar uh, um, no Norte ou trabalhar no Algarve, por exemplo, ou ficar em Lisboa uhum. uh, e a pessoa já viveu no Porto e já trabalhou no Porto, mas nunca trabalhou no Algarve e já uhum. está, neste momento está a viver em Lisboa, e gosta de viver em Lisboa, mas falta-lhe a experiência do Algarve. Sim. Aqui poderia-se passar por uma tarefa de, ok, vai passar X tempo, que fosse obviamente ecológico para a pessoa, vai passar X tempo em que passas pela experiência e depois calibra dos três onde é que tu queres ir. Até podes decidir que não queres trabalhar nenhum daqueles três e queres ir viver para Londres. OK, sim, para outro lugar, sim. Mas aí já tem experiência e já pode ter, ter mais informação e aprendizagem sobre. Curiosamente um casal um amigo meu aqui da, do, do, da localidade de onde estou uh, nesta conversa, um casal amigo meu com o filho está precisamente a decidir uh, se se mantêm ou, ou se vão escolher, se vão encontrar outro sítio para, para viver. Uh, mas sim, uh, eu, a seu tempo, com, com, com mais ajuda ou sem a minha ajuda, uh, eles vão encontrar a decisão deles. Uh, isso faz lembrar uh, que, sim, já, já partilhaste de, uh, na tua perspectiva, uh, a pessoa tem realmente escolha quando tem três ou mais escolhas. por uhum. deixa de ter só uma, deixa de estar limitada a duas e viver naquele, uhum. naquele dilema interior, naquele desgaste interior. E muitas vezes algumas pessoas, até mais tarde, não é, olham para trás, ah, e se eu tivesse ido pela outra, não é? E depois era se é. todo um outro processo de autocrítica ao julgamento e outras dinâmicas outra então, interiores. Exato. Uh, e portanto, tendo três ou mais escolhas, sendo realmente quando temos escolha, uh, um, uma possibilidade para criar escolha é, por exemplo, as posições perceptuais uh, com a intenção de angariar, de obter mais informação para poder decidir de outra forma. Sim. Uhum, Existe alguma, alguma outra dinâmica ou alguma outra, alguma outra forma da pessoa criar uma escolha de qualidade? Sim, através dos jogos de novo código. Hum. E aí deixas o processo ao inconsciente, que é o que eu mais gosto. Sim. O que é que isso significa, exatamente? Exatamente, há, para há, explicar isso, Há pessoas Exato, aqui sim, estão assim, espera lá, eu, eu, eu entrego ao meu inconsciente a decisão por alguma coisa ou a direção que eu quero seguir explica lá um pouco melhor sobre isso Ah, Rui <risos> um, Olha posso recomendar não tenho aqui, tenho uhum. posso recomendar sim. este livro ok ah. The Master and the Emissary dá-me só um segundo, vou escrever aqui vou escrever aqui, claro. o livro uh, porque... recomendado sim sim uh, que trabalha bastante é o psiquiatra e a forma como ele apresenta o trabalho do consciente e do inconsciente, que é uma metáfora, uhum. o okay, é trabalho uhum. uh, é, uh, um, do conjunto do, do, do consciente e do inconsciente. E um, o novo código uma das principais características do novo código é que ele vai atribuir a responsabilidade de escolher inconscientemente. Uhum. Um, como, é que isso, como é que isso é feito? Sim. Um, se a pessoa, por exemplo, tem uma questão, um, um problema, uma situação que, que acha que está, está com dificuldades a tomar Sim. uma decisão ou está com dificuldades em lidar com essa situação, fazemos um jogo de novo código que coloca a pessoa num estado alterado, coloca a uhum. pessoa num estado high performance, num uhum. estado otimizado e, e depois associamos... Um, a essa situação. O que é que acontece? A experiência que a pessoa tem dessa situação já existe, a pessoa, a pessoa passou pela experiência e vai-se associar um estado diferente a essa uhum. situação. Porque o que acontece e... e, e uh, vai muito ao encontro daquele pressuposto que, que, que nós falamos no, no, na PNL, que é um uhum. problema não é um problema, é o estado em que nós estamos quando entramos nessa, no, na, na situação, que achamos que é um problema, porque se o nosso estado for diferente, nós até conseguimos lidar com a situação de outra forma. Uhum. E então a intenção é colocar a pessoa num estado diferente, uhum. associar esse estado à situação Uh, problemática ou uhum. uh, sem escolha uh, com a intenção de a pessoa aceder a recursos e competências que uh, conscientemente não tem acesso naquele uhum. momento e se não tiver as competências pode ir buscá-las passando pela experiência a outro sítio, outro lado e depois é identificado no processo que a pessoa vai fazer Sim, que é sempre único e personalizado, é sempre muito, uh, sim, muito único de cada pessoa. Um, além deste livro, The Masters Emissary, uh, pelo Ian McRielgrist, uh, tens alguma outra sugestão que lembras agora? Ai, tenho, Para <risos> Espera aí. Ai, não tenho aqui. The Whispering in the Wind também não, não, não tenho uh -huh. aqui. Okay, uh, também okay. recomendo porque é, é um dos poucos livros que fala do novo código. É escrito uhum. pela Carmen e pelo John, que é o Whispering in the Wind. Também tá bom, Para tá quem tem interesse mais específico nesta área, um, é dos poucos livros que existe. Eu tenho sempre os livros à minha volta. De... Ah, <risos> muito bem, muito bem. Uh, então, indo, vamos começando a encaminhar para o final desta conversa, mas antes uhum. quero também fal uh, falar outra coisa contigo, que é, um, quando a pessoa está a criar escolhas, uh, por vezes as consequências da escolha, o impacto da escolha, a pessoa pode, pode não as crer pode achar que são desagradáveis, pode não saber como lidar com elas. E como falaste também, por exemplo, aí de momentos em que a pessoa está a sentir-se sem escolha num determinado contexto, pelo estado interior em que está, por aquilo que está a acontecer na, na sua bioquímica e nos seus padrões de pensamento. Recentemente, alguém me falava sobre Uh, um estado de ansiedade, e com esta pandemia algumas pessoas uh, têm entrado mais uh, em alguns estados uh, menos agradáveis, mais, limite, mais limitativos, o estado de ansiedade é um deles, uh, e depois naturalmente existem diferentes níveis de um estado de ansiedade, um, algumas pessoas relatam que ficam mesmo, de certa forma, incapacitadas, mesmo num estado de falta de recursos, de sem escolha, para conseguir, um, mais do que sair do Estado, eu diria para conseguir lidar de uma forma saudável com aquele Estado. Um exemplo que eu me lembro de terem partilhado comigo é um, a pessoa começar num diálogo interno de não acredito que isto está a acontecer, isto não pode estar a acontecer, não aqui neste lugar, um, e ao mesmo tempo a pressão no peito, Uh, a sensação do, do tórax e dos pulmões comprimidos, uh, um certo encurvar do, da, da parte superior do corpo, uh, a respiração rápida, superficial uh, e mais cada esta zona de cima, um, e por vezes até um deixar é, é como que os restantes sentidos uh, ficam adormecidos tipo, parece que a visão às vezes fica turva. Uh, às vezes as coisas não estão mesmo a fluir. Nesse, por exemplo, nessa situação, o que é que seria um, algo bastante simples que a pessoa podia aplicar, para, que a pessoa podia fazer para a ajudar? Um, uh, isto, isto é fácil falar, não é? Estamos aqui a Sim, falar. Sim, ter uh, o, é, a situação exatamente. e a pessoa um, particular a fazer. Aqui, aqui é Primeiro, experimentar aquilo que faz sentido para cada uma das pessoas, respeitando uhum. a sua, uh, o seu sistema, né? que seja Sim. ecológico para cada uma das pessoas e vai variando pessoa para pessoa. Sim. Um, a primeira coisa que eu faço em situações em que eu estou a lidar com pessoas com, com ansiedade é mexer-se, é ver algum tipo de movimento. Uhum. Uh, e quando eu falo mexer, pode ser técnicas de respiração, em que eu estou a mudar o ritmo da respiração da pessoa para mais lento, se ela estiver uhum. a respirar de uma forma muito rápida. Um, se a pessoa estiver mais, uh, tipo, a, a apática, faço movimentos maiores em que a pessoa tem que mexer mais com o corpo. Por exemplo, eu estava a brincar com a situação da bola, mas eu lembro-me uma vez que estava numa sessão com uma miúda e só de estarem a falar de ataques de pânico, a miúda começou a ter um ataque de pânico à minha frente. Ok. Uh, e tinha, tinha várias bolas de ténis a meu acesso. A primeira coisa que eu fiz foi, olha para mim, respira como eu estou a respirar, uhum. e pedi para ela focar-se na minha respiração e, uhum. e baixei drasticamente a respiração dela, uhum. em que eu criei o rapport, a ligação com ela, baixei o ritmo da respiração dela, Uh, e depois agarrei nas bolas e comecei a fazer o jogo do Croydon Ball Game e, okay. e, e quebrou e a miúda conseguiu estar calma durante o resto uhum. da formação uh, nem foi uma ação de coaching, foi uma formação uhum. um, e ela conseguiu estar calma durante o resto da formação e depois ela foi resolver aquilo da forma que, ela, que era ecológico para ela. vinha uhum. a saber algum tempo depois que a, ela, tinha, ela tinha ataques de pânico semanais okay. e que que começou a ter muito menos ataques de pânico com o trabalho que ela estava a fazer uhum. em relação a isso. Então, passa muito pela cadeia de excelência, para quem conhece a PNL, da respiração, uhum. fisiologia, estado e performance, o resultado. Foco muito, muito a respiração, em okay. mudar o ritmo da respiração e depois criar algum tipo de movimento que seja uhum. de acordo com a personalidade da pessoa, né? cada pessoa uhum. é diferente, uhum. se, for uma, se a pessoa está muito ansiosa e está tá a movimentar muito e está, claro que eu não vou fazer movimentos grandes, vou, vou, uhum. vou diminuir o movimento, agora também há pessoas, por exemplo, por música ou dançar ou mexer-se para ajudar com, com, com essa ansiedade, pode ser uh, uma coisa a fazer a médio e longo prazo, tipo, uhum. se a pessoa... Tipo, meter a sua música preferida durante 10, 15 minutos e dançar como quiser dançar no quarto sem ninguém ver. Hum. Por exemplo, passa muito pela respiração e muito pela fisiologia. Uhum. Ok, sim, sim, naturalmente é sempre uma, uma resposta muito individualizada, depende do, sim, exatamente sim. do estado interior, do contexto e de, de como a pessoa está. Olha, há uma pergunta para nós, da Paula Colasso. Uhum. É, aliás, duas, ou duas numa... Como lidar com uma má escolha ou como lidar com uma escolha que não está a gerar o resultado pretendido? Uh, falo por mim e aquilo que uhum. eu apresento nas minhas sessões de coaching. Uhum. Primeiro, não vejo como mau nem como bom. Uhum. Vejo como um resultado. Olho uhum. para a situação como um resultado. Uh, e olho, olho para o resultado... Ok, olho para aquilo, nem é bom nem é mau, uhum. nem é certo nem é errado, nem é positivo nem negativo, uhum. faço a seguinte pergunta, é o que eu quero? Não. Então, let it go e vamos encontrar outra forma de chegar onde eu quero. É o que eu quero? Ok, ótimo, fico com ela. É, é passa ótimo. por uma experiência de tentativa e erro, até encontrar a forma mais eficaz para aquela questão, e posso dar um exemplo prático meu, neste momento uhum. eu estou a trabalhar com uma equipa de rugby Sim. e tenho tido bastantes resistências, é um grupo grande, são 50 pessoas e tenho tido bastante resistência com, o, com, com, com esta equipa de rugby de qual eu estou a trabalhar um, e uh, os primeiros exercícios que eu fiz com a equipa uh, não tiveram o resultado que eu queria não uhum. consegui estabelecer e o objetivo, a intenção era rapport, trabalhar o rapport da equipa não consegui okay. atingir agora, ok, volta atrás dei um passo atrás, olha para a situação o que é que está a faltar? É uma pergunta que eu faço muitas vezes, o que é que está a faltar? quando o resultado é diferente daquilo de, daquilo que quero o que é que está a faltar? Olha à minha volta utilizo as posições perceptuais e vou ao encontro daquilo que está em falta para corrigir. Agora, não olho para a situação com boa, má, certo ou errado, positivo ou negativo, porque eu acho que é, esses, é essas palavras ou é essa forma de olhar para o resultado que às vezes limita em vez de, ok, é aquilo, é o que é. É o que eu quero? Não. Uhum. Então vamos mudar. E aceito e aceito uh, e, e sou responsável por uh, as minhas escolhas e as consequências delas. E, e, e tento mostrar isso às outras pessoas. Claro, claro. Sim, assim brevemente da minha parte, sim, eu tenho uma, uma resposta alinhada, parecida com a tua, não tanto também, mas não tanto do, do que aprendi com o John Grinder e do Novo Código, mas também particularmente de outras áreas. A primeira coisa que eu diria à Paula é, é um convite, um convite para vir fazer comigo a Greenlight Transformation Walk, seja no Caminho de Santiago, seja no Trilho dos Pescadores, particularmente porque faço uma ligação muito direta entre a pergunta da Paula e a experiência dentro do programa que eu facilito, porque muitas vezes quando estamos a caminhar e estamos no Trilho, o Trilho tem marcações, no caso do Caminho de Santiago são as setas amarelas, e muitas vezes estamos em momentos e em situações que o resultado pretendido não estamos a gostar, não está lá... Falta alguma coisa e na mesma está a acontecer, não é? E às vezes isso pode ser por, às vezes pode ser por, uma, por uma decisão de, de continuar em vez de parar. Às vezes pode ser porque se está à espera de um café, de um sítio para, para descansar ou para beber água. Mas o que é certo é que alguma escolha lá atrás está a dar um resultado que não queremos agora. A questão para mim é, ok, eu escolhi o que escolhi com base na informação que tinha. E agora tenho o resultado que estou a experienciar e, e está como está. Não. E agora, o que é que eu faço? Eu, eu quero continuar aqui, eu quero continuar com este resultado ou quero descobrir, quero aprender, quero perceber outra, outro caminho, outra escolha que eu posso criar para, para ter o resultado pretendido. Uh, se for... A Paula está a dizer que fez o caminho muito bem, há dois anos, a repetir seguramente. Sim, tem sido a minha experiência desde que fiz o meu primeiro em 2013, é a repetir, tal como agora os programas que eu entrego. Um, a questão para mim é muito de, se não estou a gostar do que está a acontecer, um, eu identifico-me pouco hoje em dia com aquela abordagem mais, uh, vou-lhe chamar, mecanicista, uh, ou então as pessoas têm outra abordagem que é a do guerreiro, é, que se não, estou a, se não estou a gostar, vou à luta e vou fazer alguma coisa e dou a volta por cima e... Uh, sim, é uma escolha, a pessoa pode fazer isso, uh, mas na mesma isso é uma relação muito peculiar, é uma relação muito única com lidar com uma escolha que dê um resultado diferente do que eu estava à espera. Depende de como é que a pessoa quer levar a sua vida, como é que quer -se continuar a relação com as escolhas que toma, com a relação com o diálogo interno, a relação com ela própria e quando as coisas não correm como ela gostaria. O meu caso, falando por mim, eu exatamente há um ano estava para lançar a minha marca, a Greenlight, com a Greenlight Transformation Walk, no Caminho de Santiago, e adivinhem, não é? Pandemia, confinamento, viagens não há, Juntar pequenos grupos para um programa de desenvolvimento humano para saborear mais a vida? Não há. E agora? E agora? O que é que isso diz da minha, da minha escolha anterior de lançar o programa e a marca naquele, naquele momento? Se calhar eu posso fazer mais a pergunta de como é que eu quero lidar com isto e o que é que eu quero que, que aconteça a seguir. Na mesma, por vezes é duro, sim. Por vezes é uma pessoa sente-se mal, é desagradável, é desconfortável. E muitas outras emoções que temos cá como seres humanos para viver. Um, mas pronto, dito isto, uh, rapidamente, Paula, se tiveres algum comentário ou alguma pergunta mais, uh, também eu e a Cátia estamos em disponível, uh, e depois podemos responder em privado. Uh, e também, uh, para quem está a ouvir, antes de irmos uh, finalizando a nossa conversa, estou aqui a confirmar as horas, uh, diz-me Cátia, uh, qual é que é uma outra escolha uh, que, nestes últimos anos ou em toda a tua vida, qual é uma outra escolha que fizeste que te soube particularmente bem? Acho que foi a escolha que eu fiz Sim. que eu, na altura, não me percebi porque é que a fiz, foi muito hum. inconsciente e foi, foi a escolha mais impactante da minha vida foi quando eu decidi tirar o Trainers Training Uhum, há sete anos atrás e tive o prazer de conhecer pessoalmente o John Grinder, a Carmen Bostic St. Clair e o impacto que estas duas pessoas tiveram na minha vida hum. é inscritível. E acho que foi das escolhas que eu não percebi na altura porque é que fiz. Só sabia que tinha que ir à procura de algo, o que especificamente não sabia o que era. Uhum. Uh, foi a escolha que tomei. Que, e foi duro. As três semanas que eu tive em Espanha em formação foram duras, uh, foram hum. muito intensas e foi a melhor escolha que eu fiz. E ainda estou ah, a recolher frutos dessa escolha que fiz. E foi inconsciente não foi consciente. Sim, muito bem, muito bem. Obrigado pela partilha. Uh, e a Paula também, também agradeceu. Obrigado pelas, pelas nossas partilhas e disponibilidades. Olha, essa Paula, estamos cá também para isso. Uh, e sim, realmente, a Paula diz aqui. Talvez não seja possível ir este ano no Caminho de Santiago. Uh, a informação que eu tenho, e já agora para quem estiver a ouvir e estiver interessado, o Caminho de Santiago uh, deverá ser possível de caminhar este ano, naturalmente com os cuidados e as precauções que estão definidas por Espanha e também pela comunidade da Galiza, uh, e provavelmente só para o final do verão. Uh, a Espanha prevê que uh, viajantes internacionais, provavelmente só para o final do verão. Uh, nesta altura, uh, nesta altura não, lá para saber bem -me, ter lido lá para Maio, se estou bem recordado, eh, no Norte de Espanha, particularmente em Aragão, eh, então toda todo o caminho francês, aquela zona Norte de Espanha, vai a pouco e pouco abrir e permitir eh, quem quiser caminhar permitir fazer o caminho lá por cima só para quem tiver essa curiosidade e, e quiser saber. Um, então, Cati um, chegamos agora assim, a uma parte final eu falei tantas então, umas perguntas assim de resposta rápida vamos a isso? Vamos! Vamos, ótimo. Então, olha, diz-me, qual é um superpoder que tens que gostavas de distribuir a todo o mundo? Paciência. <risos> e gostava peraí. de distribuir, peraí. Ai, Eu ouvi Cátia e Pedro a dizer que têm o superpoder da paciência. Calma, eu sei que era só uma palavra, mas foi bem uma paciência, mas eu acho que foi. Qual era o superpoder? Eu li ali na minha cabeça, a pergunta que tu disseste, qual é o superpoder que a que é que gostava de ter? Pronto, ah. paciência, desculpa. Eu reformulei, eu reformulei internamente a tua pergunta. É percebi. Desculpa. É percebi. E ó, ótimo que reconheces isso <risos> e que gostavas de distribuir a todo mundo. Sim, hum, sim, sim. sim. Então, mas aproveitando, tornamos duas, uma pergunta em duas. Esse é o que tu gostavas de ter? Hum. Qual é o que tu reconheces em ti? E que gostavas de partilhar com outras pessoas? A minha capacidade de assumir a responsabilidade. Hum, ok. Pelos, Bom. Meus, pelos meus atos. Muito e bem. E aquilo que bem. está a acontecer à minha volta, sim. Sim, claro. Outra pergunta é, uh, o que é que tens aprendido sobre ti, olhando os outros? Ui! Isso dava mais uma hora qual, é, qual é a primeira, a primeira que te surge? Posso dar, olha, estava um, a olhar para a imagem, hum. a minha imagem facial, quando estavas a falar Sim. e como estava-te a ouvir, eu estava a fazer uma careta igual à minha mãe. Igual à minha mãe. Os lábios okay. mais para baixo, inclinar a cabeça, baixar os olhos. Igual à minha mãe. Igualzinha. Hum. Pronto. Estás com isso a dizer que aprendes muito com a tua mãe. Eu modelo a minha mãe. Modelagem pura e dura. Certo, certo, exatamente. <risos> e olhando e dizer... para ela, tipo, Sim. olhando diz para isso. ela, muitas vezes reconheço os meus padrões. Sim, claro, claro. Nós como seres humanos aprendemos e crescemos a modelar uh, as outras pessoas de, desde o início. Uh, Diz-me também com isso, uh, se é que alguma vez aconteceu. Uh -huh. Quando é que deixaste de ser criança ou de te sentir criança? Ai, não, eu continuo criança. Completamente. Gostei, gostei particularmente do. Ah, não, isso não. Não, não, não, nada disso. Esquece. Boa. E diz-me quando, uh, quando te vês ao espelho, o hum. que é que vês? Oi. Vejo uma miúda, uhum. uma criança, uma miúda, uh, uhum. com, com muita curiosidade e muito para aprender ainda. Ok, obrigado pela partilha. Obrigado meu. Um, também com, com tudo o que tem acontecido na tua vida, com tudo o que tem acontecido nestes tempos, uh, não só do Covid e da pandemia, mas também tudo destes últimos anos, como, a, como o mundo vai mudando, uh, quando olhas para o futuro, e sendo uma bruta especulação, claro, mas como é que imaginas o um mundo daqui a 10 anos? Holy shit. Ai, desculpa. Imaginas assim, dessa, com essas duas palavras. Vou traduzir para português. Cocó sagrado. Okay. Um... Como é que imaginas o um mundo daqui a 10 anos? Não tenho a mínima ideia. Hum. Uma das acho que Sim. Eu, eu evito fazer esse tipo. Aliás, uma das grandes confusões que me fazia. Um, oh, obrigada, Paula. A Paula está a dizer, coitadinha de mim, obrigada, Paula, pelo apoio, obrigada. Oh, uma... Paula, estas perguntas podem ser duras <risos> para algumas pessoas, mas por um lado eu conheço a Cati. E depois, eu sou, eu sou gentil e meiga a fazer as perguntas, ainda por cima com um sorriso. Obrigada, Paula, obrigada. Um, eu lembro-me quando fiz uh, o curso de coaching, o primeiro, e eles perguntam... Um, um, eles perguntam como é que te vês daqui a 5, daqui a 25 anos, não, daqui a uhum. isso. E eu lembro que aquilo, na altura, fez-me muita confusão e eu até uhum. evitei de responder... Um, e eu até evito muitas vezes fazer, não quer dizer que eu não faça, eu faço, sim. mas muitas vezes evito fazer a especulação para o futuro, porque acho que me retira a experiência, o prazer da experiência. Uhum. Isso faz sentido? Para mim faz uh, mas sim, se eu estiver a, proje a projetar ou se eu estiver a visualizar, uhum. Uhum. de alguma forma retira, porque depois fico a pensar daquilo, daquela forma... Sim. E depois não olho à volta que posso, posso até experienciar posso experienciar o caminho para chegar daqui a 10 hum. anos de uma forma diferente. Sim. Não tenho a mínima uh, ideia. Automaticamente estás traz-me outra pergunta. É. Hum. Uh, imaginas e queres que daqui a 10 anos o teu mundo esteja assim, exatamente como descreveste agora? Sim. De terem aberto e de ok. Sim, sim, sim, acho que sim, para mim, é o que faz sentido para mim. Sim. Agora, uma outra pergunta, que não é daqui a 10 anos, é daqui a 100 anos. Tu tiveste a oportunidade de escrever uma palavra, uma frase, fazer um desenho. É a tua mensagem para a humanidade daqui a 100 anos. O que é que tu queres dizer? Okay. E um, tem muito a ver com um post que eu coloquei ontem, Sim. da Margaret Meads de uh, hum. ensinarmos as crianças, e não só, ensinarmos os adultos, crianças e adultos, em como pensar, em vez de, de, de no que pensar. Um, hum. E há, isto é uma das coisas que me preocupa bastante, que é uh, a informação que nos é dada é pouco questionada e hum. nós levamos a informação como garantida e não questionamos. Hum. Uh, e quando eu estou a dizer questionar, é questionar de uma forma saudável. Não é teorias de conspiração, nem, nem, nem filmes, é questionar. Uhum. E liberdade para pensar por mim própria. Por mim. E isso também quer às outras pessoas. Eu adoro discordar. Eu adoro ter uma pessoa que tenha uma ideia diferente de, minha, de mim, à minha frente. Uhum. Eu adoro ter essa discórdia. É aí que a pessoa mais... Não é só discordar, que a pessoa saiba defender a sua teoria ou, a, ou o seu pensamento, okay. isso, e isso agrada-me, agrada e, e agrada-me, uh, e, e gostaria que as pessoas tivessem acesso a isso e não, não aceitarem por aceitar, mas sim questionar. Uhum. Uhum. Ok, obrigado. Uh, então, antes da última pergunta de todas e para terminarmos, uh, isso remete-me para, por um lado, um, onde é que as pessoas te podem encontrar, uh, seja na internet ou outros contactos que, que tu tenhas elas te contactarem, uh, e ao mesmo tempo perguntar-te uh, como tens entre, entregue uh, formações e certificações de Programação Neurolinguística e outras que vais fazendo. Um, okay. Isso que acabaste de dizer, Uh, imagino que é algo que trazes para a tua forma sim. de dar a formação, de fazer sim, a experiência sim, sim. e tudo mais. Então, uh, quais os contactos? Onde é que as pessoas podem encontrar? Uh, as pessoas sim. podem me encontrar no Facebook da Coaching, uh, okay. se quiseres escrever aí. Sim, um, certo. coaching.eu é o meu website. Tenho o okay. Instagram também da Coach Inc. Também tenho a minha página pessoal do Facebook, Cato e Pedro. Uh, se, se forem, também podem mandar uma mensagem. Uh, podem me contactar através de ti também. Uh, tu tens acesso direto a mim. Uh, e pronto, acho que é tudo. Né? Sim. Facebook, sim. Então, diz-me, vais ter alguma formação em breve? Ah, sim, sim. Vou ter a quinta certifi certificação internacional de clássico e novo código da PNL. Okay. Uh, começa dia 17 de Abril. Se houver alguém interessado em, em fazer, por favor, manda alguma mensagem que neste momento até tomos com. Algum, uh, alguns preços especiais, uh, uhum. porque, uh, não, não vai haver um número grande de pessoas exatamente por causa desta situação do confinamento, nós temos um uhum. número limitado e pessoalmente eu até prefiro grupos mais, mais pequenos no sentido de, eu gosto de ter o contacto direto com, com, com os alunos uh, e de acompanhá-los e então o grupo não, não há de ser mais do que 10 pessoas. Se alguém tiver interesse pode mandar mensagem que será um prazer. Muito bem. E aproveitando isso, um, o que é que a pessoa, uh, ela há a ter as suas situações, há a ter os seus motivos para fazer essa experiência, para receber essa formação e certificação? Mas tal como estavas a dizer antes, de, a tua forma de, de, de entregar a formação, a tua forma de ajudar a pessoa a, a desenvolver as competências e a, e a reter os, os conhecimentos e aprendizagens, uh, o que é que a pessoa pode esperar e qual que é que ela... Não pode contar. Imagina, a pessoa que vai participar na tua formação, pode estar à espera de passar pela formação de uma forma passiva, só a receber conhecimento? Não, de todo. Ok. Senão, não, não é happening. Assim, a um nível abstrato, não. o que é que acontece? Como é que acontece ah, essa dinâmica? muitos exercícios experimentais. Um, uhum. Muitos exercícios experimentais. Aliás... Antes de desconstruir o exercício e como é que se aplica o exercício, como é que se aplica a técnica, uhum. eu geralmente convido, convido não, estrutura de forma a pessoa passar primeiro pela experiência da técnica, né? Okay. E só depois é que vamos desconstruir e perceber um, a parte mais lógica e, e consciente do processo. Uhum. E então a pessoa passa pelo, pela experiência e cada pessoa, geralmente, como são grupos pequenos, cada pessoa partilha a sua experiência e uhum. geralmente é diferente, como é óbvio, não é? Um, e, e depois adaptamos consoante a pessoa um, e fazemos o um follow-up em relação a isso. Agora, há muitos exercícios práticos. Como é óbvio, se a pessoa não quiser fazer algum exercício... É uma escolha e eu respeito muito o espaço da pessoa. Eu, por exemplo, tive um exercício, esta última certificação, que eu fui fazer parkour com um, com um grupo deles, éramos oito. Sim, e agarrei neles e fui fazer parkour. Apá, houve três que disseram, não, não faço. Ok, excelente. O que é que eu fiz? Adaptei o exercício a eles e disse, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer o micro muscle mirroring do, do instrutor de parkour para vocês passarem pelo menos pela experiência, como é que se faz sem mexer. E uhum. foi engraçado que as três pessoas que ficaram sentadas de fora, um, as três uh, aceitaram esse convite e fizeram o um micro muscle mirroring, e foi engraçado o, o, os insights que elas tiveram, sem fazer o exercício a nível prático. E então há, há um adaptar uh, às pessoas, e sim, sim é, é, muito boa boa. é muito experiencial, é muito experiencial. Ok. Experiência e de aprendizagem, integração e reflexão posterior com a, com a parte também um, descritiva e teórica, se quisermos dizer dessa, maior, dessa moda. Um, o que me surgiu também deste lado foi, uh, por um lado, um, é uma forma que está mais ligada com a aprendizagem do ser humano da forma como eu conheço que nós fazemos desde o início. Não é? Nós aprendemos a caminhar caminhando. Não, não é alguém-nos a dizer verbalmente como caminhar uh, e, depois é que, e depois é que vamos para, para a prática do caminhar. Uh, e Sim, surgiu, surgiu tu tens uma metáfora... tu não, não sabias. Tu tens um manual, quando tu nasces, eles entregam-te um manual de como é que tu vais e andar e falar. a ler... <risos> e, e surgiu uma, uma metáfora que seria como... Um, a pessoa... A, Aprenda a andar de bicicleta, andando de bicicleta e mais tarde, dependendo até o nível que quiser ir, pode perceber a física e a mecânica de como é que a bicicleta é montada, de como é que a bicicleta realmente funciona, de como é que o equilíbrio da pessoa na bicicleta está e toda a outra física e mecânica que está associada a essa ação e ao resultado que a pessoa obtém. Se quiser usar isto para vender as tuas formações, são 100 mil euros. Tens o número Exatamente. da minha conta, estás à vontade. <risos> Eu dou 10%, vá, pronto. <risos> pronto, está bom. Um, bom, entretanto, há uma partilha última que tenhas antes da minha última pergunta? Acho que não. Ok, tudo bem, tudo bem. Obrigado a quem nos foi acompanhando, Obrigado Obrigada à Paula pela, pelas perguntas e pelos comentários que entretanto foram aqui surgindo. Um, já sabem, procurem uh, a e Pedro, Coach Inc, é Coach e Inc, de tinta, Coach Inc, no Instagram, no Facebook, está também aqui escrito no chat do, do Facebook, vai ficar mais tarde escrito também no chat do Instagram. Qualquer pergunta que tenham, qualquer curiosidade que tenham, qualquer comentário eu partilho sobre uma situação estão à vontade, contactem-nos. Nós estamos cá também para ajudar a criar mais escolhas, seja com a Greenlight Transformation Walk, seja a Cati com as formações e certificações internacionais em uh, Programação Neurolinguística, uh, Clássico e Novo Código. Uh, a minha última pergunta para ti, Cati. Uh, e já sabes, é a primeira coisa que surgir pela, que surgir e que te, e que te, parecer, te fizer sentido. Uh, Imagina que encontras uma pessoa parada, uh, em pausa, uh, é quase como que ela está à espera, é? quase como se ela por acaso estivesse no trânsito uh, com a, a, a luz vermelha, ela está à espera da luz verde para avançar. Eu sei que tu não tens carta, mas isto dos sinais, sabes? É que a pessoa para no sinal vermelho e depois avança <risos> no sinal verde. <risos> Imagina que a pessoa realmente está em pausa, está à espera e, e tu podes oferecer-lhe a green light. Ela está à espera para receber a green light e tu entregas a green light. Qual é que é a tua? O que é que tu fazes? O que é que tu dizes? Qual é a green light que dás a essa pessoa? Liberdade de avançar. Que ela tem a liberdade e dás a liberdade para ela avançar. Gosto, gosto. Gosto, sim. Obrigado por isso. Obrigada, uh, para, mim eu. Faz, para mim faz todo o sentido. Espero que para vocês estejam a assistir aqui agora ou mais tarde possam escutar este áudio. Uh, seja Instagram, Facebook ou no podcast que já vai começando a estar disponível uh, no Spotify e em outros canais também. E que as perguntas e as respostas a esta bela conversa possa ter sido útil uh, ou venha a ser útil de alguma forma. Obrigado pela vossa presença. Obrigado por estar a escutar. Obrigado, Kátia por ter aceito este meu convite. Tenho um último anúncio para que todos que possam estar aqui agora ou ouvir mais tarde. É que vamos entrar em pausa. Vamos fazer um interregno, fazer aqui o final da primeira temporada da Greenlight Other Choice. Conversas sobre a nossa experiência humana e sobre como podemos saborear a vida com mais simplicidade. Voltamos dentro de aproximadamente quatro semanas, lá para a primeira semana de Abril. Uh, e vão estar atentos que eu vou partilhando no Instagram e Facebook particularmente uh, quais as próximas datas e também uh, outras datas, além da de 22 de Abril da Greenlight Transformation Walk Obrigado Paula, a Paula também está a agradecer Obrigada Paula. Boa noite boa, e noite. boa noite para todos um até já, fiquem bem